E esse nosso segundo painel é com a Thaís Reale, ela é design, ela cuida de todo o trabalho de design e ela é uma visual thinker. E a Thaís vai trazer para a gente o tema diálogos que curam. Agora, Thaís, a minha pergunta para você é qual a importância do diálogo né, nas organizações? Por que, que você fala que diálogos curam? Porque a gente só cura o que está doente. Então você está querendo dizer que as empresas estão, ou as pessoas estão enfermas nesse momento? Então eu queria ouvir de você um pouco da sua história e a sua visão em curar através do diálogo. Bom dia, obrigada Elígia, bom dia a todos. Que privilégio estar aqui, né, podendo compartilhar as minhas vivências e inquietações, especialmente de um tema que ele, ele faz parte aí da minha vida há muito tempo e, e ele segue me inspirando para seguir buscando mais e mais, porque cada vez que eu me aprofundo eu enxergo esse, o poder que tem um diálogo na... O meu lugar de fala, ele, ele é um lugar de quem se busca há muito tempo, né? de quem busca o seu autoconhecimento, Uh, de quem vivenciou uh, e vivencia um trabalho que é além do que só ganhar dinheiro. Né? Eu sempre busquei um trabalho onde eu buscasse uma realização, e uma realização que fosse para todos e não só para aquele cliente que eu estava conversando. Uh, e, e de uma pessoa que se questiona bastante, que traz perguntas né, que levam para níveis diferentes. Então, continuamente, eu venho evoluindo nesse processo aí de temas de trabalho e tudo mais. Então, os diálogos hoje, para mim, eles me inspiram e eu tenho a Realha há 17 anos já e, nesses 17 anos, nós começamos escutando o consumidor através né, de pesquisas de mercado. Então, a gente abria muito o ouvido e processava todas as informações de forma a levar para o nosso cliente né, o que esse consumidor nos trouxe, a percepção e os, e os caminhos que a gente poderia traduzir isso em produtos e serviços que fizessem realmente sentido para gerar esse círculo de abundância. E a gente viu muito nos diálogos e na, e na própria cocriação, porque a gente acabou evoluindo muito para a cocriação no nosso processo. Né? A gente sentiu que colocar as pessoas dentro, os clientes dentro dos processos gerava um resultado muito melhor, então colocávamos consumidores e nossos clientes junto para chegar nessa solução. Uh, e o poder da cocriação. Trago até um exemplo, assim, antes de entrar mesmo nos diálogos, que foi um projeto do Cine Teatro Presidente, que ele é um projeto do coração, é um empreendimento imobiliário. Uh, que foi tão interessante o resultado que uma incorporadora de Porto Alegre foi conhecida nacionalmente, foi chamada por incorporadoras de muita inovação de São Paulo para entender o que a gente vinha fazendo aqui e foi citado no Trend Watching, no relatório de tendências aí mais famoso, então, enfim, o poder dessa colaboração. E nesse processo eu vim sendo chamada, a Reale veio sendo chamada, para levar a colaboração e esse olhar de inovação para dentro das empresas, né? então porque realmente e para mim fazia muito sentido porque muitas vezes eu percebia o consumidor muito mais aberto a uma conversa, a um diálogo, a uma troca do que as pessoas internas. Então com isso a gente ia colocando os colaboradores no processo né? e a Real começou a sensibilizar então um processo muito inicial ainda mais de sensibilização desses times. Quando a gente olha a questão, né, de, tu me dissesse, há ah, diálogos que curam é porque estamos enfermos. Sim, todos estamos. Se a gente for olhar, nós vivíamos e vivemos ainda, né, a gente está nessa transição, no piloto automático, a Carol falou muito do Palácio também, o que a gente tem visto de burnout, de pessoas com burnout, né, até a Carol, lá da Holanda, que está escrevendo sobre isso, deve estar tá aqui nos escutando, Eu aprendi muito mais com ela sobre isso. Uh, o que a gente vem enxergando da, da questão da própria diversidade, chamando a atenção para que ela possa ser considerada dentro das suas jornadas, o quanto a gente vê funcionários infelizes, ou mesmo quantos talentos desperdiçados quantas pessoas dentro das organizações poderiam dar muito mais do que elas dão hoje. Né? Então, chegou o Covid, que fez a gente ficar em casa, né, o Covid-19, e começou a trabalhar o home office, e para mim, aí trouxe a necessidade muito importante de falar em um questionamento muito grande, foi muito através do nosso grupo aqui, da nossa conversa, que eu percebi né, o, quanto, uh, o quanto realmente uh, os diálogos nos curam, né, o quanto a gente precisa sair do comando e controle e você repetitiva, né, porque o comando e controle ele não gera essa empatia necessária e nesse momento que nós estamos distantes fisicamente, e facilmente pela conexão digital, mas fisicamente distantes a gente conseguir entender os sentimentos, a gente conseguir acolher e entender o que a outra pessoa está sentindo, o que o grupo traz, eu acho que é extremamente importante para que a gente saia do OU e entre no E, né? para que a gente possa realmente fazer essa transição. E onde começou a me tocar mais forte ainda os diálogos que curam, olhando para as organizações, trazendo a cocriação para dentro das organizações, é essa questão do home office. Eu tô com um grande questionamento, assim, no momento, que é como que nós retornaremos seguros dentro de todas as possibilidades para, para os escritórios. E mais do que isso, será que todos retornaremos? Quais são esses novos modelos e formatos de trabalho que vêm? E a gente só consegue resolver as coisas quando nós dialogamos, né? uh, o diálogo ele faz com que nós reconheçamos o outro. Eu gosto de trazer uma metáfora muito legal e que então a importância do diálogo uh, é o frescobol. Né? O frescobol nós queremos que a bolinha chegue no outro lado e queremos que a bolinha continuamente esteja em jogo, porque para nós isso é importante, né? então eu vejo o diálogo muito nesse sentido. O diálogo nos traz a presença, nos pede uma presença, uma consciência de quem nós somos, uma consciência dos nossos sentimentos naquele momento, uma consciência uh, de abrir uma escuta atenta para o que o outro está falando, né? então não é simplesmente Uh, julgar e pré-julgar aquilo que tá vendo, mas é poder realmente, poxa, deixa, eu ver, será que ele tá me dizendo alguma coisa? A Carol teve essa escuta atenta, acabou de comentar nesse exemplo né, da, da funcionária que acabou pedindo para sair. Então, assim, tem uma escuta atenta, ao mesmo tempo uma fala consciente, usando as melhores palavras. Eu acho que hoje a gente está pedindo o diálogo, pede o cuidado com as palavras. Débora Tessler para mim é um exemplo, a Ligia é um exemplo disso. Pessoas que têm uma habilidade muito grande, o cuidado com as palavras que trazem, porque a gente está num momento né, de muitos muitas emoções. Uh, ontem eu estava vendo tudo sobre a Gabriela Pugliese, que acabou dando todo o escândalo, etc. etc Quanto ódio tinha nas, nos seguidores ao mesmo tempo, enfim, quanto julgamento. E o diálogo nos pede justamente para que a gente possa afastar esses julgamentos e traga a nossa intuição e quem nós somos de verdade. Né? E por isso a inteligência emocional também é muito importante nos diálogos, né? para a gente conseguir entender o que eu tenho para dar nesse momento, o que eu quero. Então a de saber quem eu sou e o que que eu quero, o que, que eu espero, e a outra pessoa trabalhar de forma transparente nesse sentido. E os diálogos também, a importância deles, eles também pedem método, eles também pedem uh, alguns caminhos, algumas, né, eles têm algumas ferramentas. E aí entra muito a cocriação e por isso que faz muito sentido e eu me sinto assim, muito feliz em poder estar tá trazendo cada vez mais uh, a colaboração e os diálogos para dentro das empresas, porque a gente consegue tanto através de processos colaborativos, que para mim o processo colaborativo ele pode acontecer a dois, ou ele pode acontecer a quatro, ele pode acontecer a seis, ele pode acontecer a cem, enfim, não importa. Né? Uh, mas ele pode trazer duas questões. A gente pode ajudar a desenhar novos projetos, ou ao mesmo tempo a gente pode tocar em pontos que são importantes, em pontos que são nevrálgicos, que geram dor. E acho que a gente está vivendo um momento que nos pede uma conversa, né? Só para fechar essa primeira pergunta, eu estava assistindo um, acho que foi uma live da da Start que falava uh, sobre uh, falava com o Nubank, com várias marcas muito legais, tops e tal, e, e a gestora do Nubank trouxe que para ela, o mais importante nesse momento, era em todas as reuniões, escutar como que o time dela estava. Abrir ouvindo como estava o time e fechar ouvindo como que o time saía da conversa. Porque às vezes, por mais difícil que seja, o que a gente tem para resolver no nosso trabalho, esse momento especialmente, e o momento que vem a seguir deste retorno, vai pedir muito esse olhar cuidadoso né, de todos. A gente tem feito isso, a Érica está aqui com a gente, a Érica trabalha comigo, a gente tem conversado muito sobre todas as coisas também, porque não adianta, nós somos uma pessoa, né, e a pessoa carrega isso tudo. Mas acho que demorei um pouquinho, mas te trouxe a resposta da primeira pergunta. Bacana, Thais. E principalmente abrir a oportunidade, talvez hoje em dia, para diálogos que eu não faria, porque muitas vezes os diálogos, as conversas, elas são difíceis e para que se transforme, que se cure realmente uma empresa, a gente precisa cutucar esses diálogos, esse tipo de diálogo que vou deixar para amanhã, vou deixar para depois. Então, como, como talvez utilizar e co-criar? Nesse momento, mesmo com todos distantes, mesmo com esse cenário mais uh, incerto Que a gente está vivendo diferentes emoções, é possível? É possível, sim. Uh, sabe que me veio assim, um, agora um insight, que eu acho que é bem importante uh, nós, eu, sou, eu, eu, sou, eu sou uma mediadora e hoje eu sou muito mais externa às empresas por mais que a gente tenha bons relacionamentos com os clientes, do que interna. Mas, ao mesmo tempo, eu também sou líder né? da Real, tem a Me Too, que é uma plataforma voltada para gêmeos e múltiplos, junto com a Elisa e com a Vanessa, que são minhas sócias idealizadoras. Mas, às vezes, uma mediação externa, neste momento, ela é super importante, porque eu estou de fora e eu consigo entender quais são as necessidades desse líder quanto ao time ou da própria organização quanto a esse momento, quais são as angústias e tudo mais, e ao mesmo tempo eu posso colocar do outro lado e entender quais são as angústias né, e como enxerga o colaborador. Então ter um mediador, eu acho que é um caminho importante dentro da colaboração e às vezes o mediador externo na, no nosso caso, ele facilita muito uh, para que a gente consiga chegar num ponto comum porque tem alguém que não tem uma emoção ligada à questão. Eu acho que esse é um, uma, um recado importante. Um outro recado para que a gente consiga realmente fazer, né, especialmente nesse momento, a cocriação, é, nada na minha vida e no que eu acredito não parte de uma pergunta ou de um questionamento inteligente porque para mim são esses questionamentos, essas perguntas que conectam, que te fazem querer estar junto naquele processo, né? Então eu começaria muito com esse questionamento e para isso a gente precisa de tempo para entender os sentimentos, para entender e, e para dar vazão à nossa intuição. E eu acho que esse momento para mim assim tá sendo fundamental de ter saído do piloto automático e ter conseguido conectar mais isso, né? Então acho que tem essa, esse olhar que a própria mindfulness também traz, né, Lígia? Uh, e, a, e eu acho que o lado feminino, o nosso, o, o, o que é feminino, tem muito da intuição, né? E acho que a gente tem muito a agregar se a gente permitir espaço, que aí para mim vem o terceiro ponto de como a gente faz isso né, acontecer que são como é que a gente cria esses espaços de diálogos que talvez não tenham retornos imediatos, né? porque a gente está super acostumado a ter um retorno, não, porque a gente tem que desenhar o projeto tal, porque tem que entregar o resultado tal. Claro, a gente está num momento de muitas decisões. Mas como eu crio o espaço dentro do meu time para que a gente possa uh, abertamente só conversar sobre as nossas inquietações? Tá? Tenho certeza que daí vai sair muita coisa, porque assim, quando a gente fala em diálogo, e quando a gente fala em cocriação, os princípios são os mesmos, a presença, a empatia, a fala objetiva, né? a escuta, enfim, tudo mais. Mas quando nós estamos inteiros, a gente consegue realmente colaborar. E eu acho que para mim, se eu tivesse que dizer assim, como é que eu enxergo esse momento hoje, eu sinto que a gente vai entrar num segundo nível de colaboração que é um nível uh, aonde a colaboração ela vai sair de uma ferramenta e ela vai começar a se tornar uma cultura, onde ela sai da consciência e ela começa a entrar na coerência, né, de dizer eu acredito nisso, mas agora eu estou vivendo isso, eu estou me dando espaço para viver isso para que a gente consiga chegar na consistência, que é onde a gente consegue viver isso repetidamente. Que aí são os três C's, né, que esses dias até eu e a uma live, a gente comentou. Então, para mim, são esses pontos, tá? E, enfim, estou chegando quase no fim, né, da... Perfeito. É, não, é, eu falo todas nós aqui, a gente... Extrapolaria tranquilamente, ficaria o dia todo, né? A gente pode evoluir. Agora, de ordem prática, Thais, é, para o pessoal que está aqui, como abrir espaço, talvez, para ter conversas e diálogos, né? Aproveitando, talvez, que esse, esse é um cenário propício para isso, diálogos que talvez eu não teria, de ordem bastante prática aqui para o pessoal. O que, que você, com toda a sua experiência, diria? ponto 1. Um, comece por você. É conexão consigo, entender o que que você quer, quem você é, né? Qual é o teu propósito? Eu não vou falar muito se deixar eu falar de propósito, vai e descamba, porque é, é um dos temas que eu mais gosto, né? Mas é a gente conseguir ter essa conexão interna de o que que a gente quer nesse momento, né? O que, que o que que, eu, que diálogo é esse que eu quero abrir? Por que que isso faz sentido, né? De conseguir ter essa consciência. O segundo momento é trazer esses questionamentos para a mesa né? E eu trago uma frase que a minha amiga Débora Tessler me falou muito, eu gosto muito que faz muito parte do meu dia a dia, que as perguntas abrem né? Então assim, quando a gente tem uma boa pergunta, pensa nessa pergunta que tu vai levar para a conversa Porque a pergunta ela conecta e ela abre um campo para que as pessoas possam trazer as suas visões Então pense nessa boa pergunta né? E aí, naturalmente, tu vai ver quem vai, te conectar, quem vai se conectar com isso. E se tu, se tu começar a continuamente falar dos teus questionamentos para várias pessoas, tu vai ver que vai juntar um grupo que pensa da mesma forma que tu e que está disposto a pensar sobre esse assunto ou trabalhar. Então, às vezes, de repente, tu não consegue chegar no teu gestor direto. Mas quem sabe o teu par tu investir um tempo com o teu par para conversar e trocar para ver juntos como vocês levam isso, né? Às vezes eu falo, eu penso muito assim quando eu vejo nas empresas um... Às vezes, os gestores reclamando que não vem da direção, um alinhamento e tal. Gente, mas como que nós, como gestores, nos unimos para fazer esse alinhamento nosso, para que a gente possa seguir? né Então, as perguntas elas abrem e, naturalmente, elas trazem o colaborativo junto. Né? O próprio check-in e check-out de reuniões, eu acho que é muito legal, que é perguntar como, como que está, né? como entra, como chega, para a gente conseguir entender. Uh, e por fim, o quarto ponto seria, uh, realmente eu acho que faz sentido uh, o uso de mediador externo, deixo essa dica assim para esse momento, e, uh, uh, até que isso possa se internalizar uh, nas empresas. Eu acho que era isso, eu tinha uma pergunta dos três Cs, mas eu fico à disposição no final para responder. Muito obrigada. Super obrigada, Thaís!